Nosso alinhamento uh, mudou-se por completo. Ai! <risos> Pá, acho que tudo bem. Olá, Ruth. <risos> Hoje vais falar aqui de grupos de Facebook. Verdade, é? é isso cá mesmo. Por acaso uma questão para te fazer, sabes? Sobre o Facebook. Sim. Uh, não sei porquê, mas agora já não consigo apagar as mensagens? No grupo? Sim. Não no, é no pode grupo? Ser na, não sei. Antes -se, dava-se aquele jeitinho e apagar. Hoje em dia já não consigo. Pode ser algum bug, de... eventualmente. Pois fico cheio de mensagens, não dá jeito nenhum. É, mas é, o, o grupo está a ser gerido por ti, não é? Não são grupos, são mensagens. Ou seja, é a minha ah, página okay. pessoal. No conversa, Facebook? Sim. Ok. Depois tu vês isso. Ok, podemos ver. Pode Boa. ser. Deve ser é um processamento diferente do que nos grupos. Depois. Os grupos temos que ser administrador para gerir. Ok, é. mas depois é, pode ser que tu, mas, tu mesmo. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Então, Olha, hoje falar. temos aqui também uma outra novidade. Pois já estou a ver. É, é, só novidades. Nós fizemos, eu acho que foi no último que nós fizemos foi. um direto um 360 um sem fios. Sim. E tínhamos feito também contigo um outro direct com sim, uma outra câmara com fios. Então, qual é a novidade de hoje em relação à outra câmara? Esta é uma câmara mais pequenina? Portanto, está encaixado em cima, aliás na parte de baixo do smartphone está ao contrário muito mais barato, esta é a câmara de mais barata que existe, portanto é mais acessível e tem algumas particularidades únicas que as outras não têm uma delas é que nós estamos a transmitir em 360, mas visto de cima as pessoas podem ver através da página do facebook ficamos visto de cima, tipo o efeito, o efeito Tiny Planet fica, fica um com umas cabeças grandes Olha, já está, está aqui a Rita Pereira a dizer, isto é muito estranho, diz ela. Maria Vitória está a dizer, lá. Portanto, já estão aqui a comentar, podem ver na página da Lá Maria ou na minha página Vasco Marques. Portanto, é um formato visto de cima, uh, é fora de normal, as outras câmaras não fazem este formato, uhum. aliás, até já está, já está aqui, já está já aqui já. a passar. Uhum. Uh, é um formato muito engraçado e, para além disso, esta câmara, ela faz estabilização, ou seja, eu posso estar a caminhar e o vídeo fica sempre estável. Isso, Isso é importante. Portanto, não. tem algumas particularidades interessantes, é a Insta 360, eu gosto muito e o facto desta transmissão ser vista de cima... Uh, ela permite depois publicar este vídeo em qualquer lado, incluindo no Instagram. Porque é um vídeo normal, que é quadrado, apenas a perspectiva é diferente. É. Portanto, é mais um formato muito interessante uh, a ser utilizado, uh, como complemento. Ela vem com esta embalagem de borracha muito interessante, encaixamos ali, fica Encaixa protegido, e levamos no bolso. Portanto, é, é muito, muito interessante, Super é verdade. divertida, exatamente. Bem, mas o motivo que nos traz cá hoje, apesar das novidades paralelas de, de, <risos> de, de, de, de alguns novidade, gadgets, exatamente, claro. algum de novo, uh, a novidade que nos traz cá hoje tem a ver com os grupos. Os grupos têm tido novidades, nomeadamente nas páginas, mas antes de mais eu queria reforçar aqui as boas práticas em relação aos grupos do Facebook. Portanto, o, o grupo é uma ferramenta importante para as empresas ou para as pessoas, no entanto, aquilo que vemos muito são más práticas, ou, ou seja, as pessoas uh, abusam dos grupos e servem-se dos grupos em vez de servir os grupos. Então, aquilo que eu vejo mais é... As pessoas vão para um grupo e vão fazer spam, mas aquilo que vamos fazer é ir a um grupo e acrescentar valor e partilhar conhecimento. Ou seja, eu devo-me juntar a um grupo, dos mais variados temas, posso-me juntar a um grupo de redes sociais, um grupo de fotografia ou de vídeo. Então, eu devo ajudar essa comunidade e essa comunidade também vai ajudar de volta. Deve ser essa a ideia. Uhum. Uh, por isso, não participar no grupo apenas quando me convém, que acontece muitas vezes, só vão aos grupos para partilhar uma partilhar. coisa que lhes interessa, pois é. depois nunca mais lá vão. Quem fizer isso, arrisca-se que os seus conteúdos sejam apagados e, inclusive, bloqueados do grupo, porque não é um comportamento normal. As pessoas só vão quando, quando interessam. É como um grupo de amigos, não é? Sim, Nós só, só não ligas quando, quando, quando me interessa. Leite, claro. uh, portanto, temos que é. pensar, mas, mesma sou, uh, sempre que eu preciso de minha ajuda, estou ali disponível e o grupo deve ser esse o objetivo. Por exemplo, se houver um grupo, que até acho que seja interessante, de um tema, e eu nunca participei lá, mas quero divulgar, por exemplo, um workshop, eu não vou lá divulgar, não ficaria não bem. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas muita gente faz isso, é errado. Não ser comercial, não quer dizer que não possa eventualmente ser, mas esse não deve ser a motivação de ir para um grupo. Portanto, a motivação é ser relevante e ajudar a comunidade, se ser comercial ajuda a comunidade, então podemos ser. Uh, e depois temos de ter cuidados a gerir e a monitorizar o grupo. Ou seja, se o grupo é meu, se eu o criei, se eu o fundei, eu sou o administrador, devo gerir, portanto, ter os cuidados de quem for spammer, quem não seguir estes comportamentos a pagar, haver um regulamento, portanto, haver uma, uma descrição do que é que é permitido e o que é que não é, e agir em conformidade. Isto para manter os grupos com qualidade. Existem muitos grupos que são repositórios de colocar links comerciais, só que Sim. depois ninguém liga esses grupos, desativam notificações e saem, não funciona. Sim, é verdade. Portanto, é, é muito importante esses cuidados. Os grupos podem ser utilizados por uma marca, uma marca pode criar uh, um grupo, uh, como pode, uh, pode ser uma comunidade, pode ser com inúmeros objetivos. Pode ser para, há grupos até de venda de produtos, são especificamente para vender produtos. Uh, portanto, eu tenho que pensar qual é o que faz sentido para a minha página. Portanto, aqui a novidade, como podemos ver do lado esquerdo, grupos na página. Agora é possível eu criar um grupo como página, e isto não era possível. E esta é uma grande novidade. Como é possível ligar a minha página a um grupo já existente? Por exemplo, eu tenho um grupo que se chama Social Media 360. É um grupo com 5 mil pessoas, em que partilhamos conteúdos sobre redes sociais. E entre ajudamos. O que é que eu fiz? Liguei esta página para também ser administradora do grupo. Se a página quiser publicar, em vez de ser o meu perfil, pode fazê-lo. Mas isto requer que o perfil que gera o grupo seja também administrador da página. Ah. Caso contrário, não é, não é possível. Ou seja, não é possível eu ir lá àquela caixinha lá à direita e adicionar páginas. Uhum. Tem que ser mesmo através deste método. Portanto, o perfil tem que ser o mesmo da página e do grupo. E, portanto, esta é uma novidade muito interessante. E, e aqui temos o procedimento como criar um grupo novo ou como associar um grupo existente. Podemos fazer das duas formas. Temos grupo fechado, temos grupo público e grupo secreto. O público, toda a gente consegue ver as publicações e as pessoas, mas para participar tem que aderir. O fechado uh, é pesquisável, vemos as pessoas mas não vemos os conteúdos e os secretos só, uh, não são pesquisáveis e só entra quem nós dermos autorização, portanto só por convite. Okay. Uh, aqui temos um exemplo, de um, de um, este é o tal grupo de que nós temos de redes sociais uh, e tem aqui as medidas, 800 por 250 pixels, é as medidas que nós devemos uh, ter uh, no grupo, e que já agora, neste grupo até tem já o, o passatempo que nós iniciamos ontem com o Porto Canal Olá Maria ah, que, é oferta, um que é a oferta do livro Redes Sociais 360 portanto, basta aceder é a é o teu livro, exatamente, é, o, é, o, é o, o livro mais recente é o Redes Sociais 360 portanto, basta aceder à página do Facebook Vasco Marques Olá, Olá Maria, tem lá as indicações, indicações. mas basta basicamente seguir-nos no Facebook e no Instagram deixar um comentário, exatamente. e depois daqui por uma semana vamos anunciar o vencedor, o vencedor recebem em sua casa. Pode participar até o dia livro. 24 de julho. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Vasco, o oh, oh, oh, que estavas a dizer? Imagens 800 por 250. Exatamente. É, as, as imagens que colocam neste grupo. Na capa. Na, ai, na Só capa. na capa. Okay, na Porque capa. em relação a conteúdos, posso colocar qualquer imagem, posso fazer diretos, posso colocar vídeos, posso anexar fecheiros, posso criar documentos, sondagem. Os grupos são muito ricos em conteúdos. Aliás, são mais ricos que as páginas. Os grupos são muito importantes porque uh, uma página tem uma conotação normalmente mais comercial, ou mais servir os interesses uhum. da página. O grupo normalmente é a própria comunidade que a dirige, ou que ou que, ou que lhe vai gerindo. Portanto, mesmo seja criado por uma página, é normal que a comunidade assuma algum papel de liderança. Embora deva ser gerido e monitorizado pela marca, deve ser a comunidade que, que assume. Ou seja, neste caso és tu que geres? Neste caso, sim, sou eu que giro a esta, esta comunidade, mas não, não há grande interferência, só questão de spam ou assim, abusivos não acontece com frequência, é raro. De resto, é a própria comunidade que participa, que se entre ajuda, alguém coloca uma questão, outros respondem, portanto é esse o espírito do grupo. A partir do momento que não é esse o espírito do grupo, ele começa a perder o interesse porque as pessoas recebem notificações que não têm interesse. Porque quando publicamos alguma coisa no grupo... Uh, a comunidade é notificada, pois. ao contrário de uma página que por defeito não é notificada, embora seja possível, e que por defeito é-se ah, recebes uma notificação a dizer Vasco publicou, publicou... alguma coisa, sim. Engraçado, não, não sabia isso. Sim. É útil. Sim. Pelo menos já sabes o que, é que, o que é que poderás ver, não é? Sim, que sim. estás a contar. Sim, sem dúvida. Tu tens, sentes que fazem questões pertinentes nesse grupo? Sentes sim, sim, sim. já foste ajudado ou ajudas muitas já, vezes? Já, já há vários grupos, participem dezenas de grupos, um, há vários grupos que já vi questões respondidas que me foram muito úteis uhum. e com muita frequência colocam questões no grupo e, às vezes, antes de ir lá responder, alguém respondeu e, e já ajudou, e, portanto, já, já, já, já ficou portanto, a questão funciona, resolvida. É útil? Sim, é útil, é útil, sem dúvida. Aqui temos um exemplo de uma configuração uh, do grupo, uma descrição, o tipo de grupo que vamos criar, é possível personalizar o link, uhum. como um link de uma página, de uma portanto, página. parecido, é possível personalizar. E aqui temos um exemplo onde nós podemos criar então vários, vários tipos de conteúdos, criar um documento, álbuns, recomendações, vender, é possível criar eventos também. Portanto, ele é, é, aliás, o recurso do Facebook que é mais rico em conteúdos. E continua a ser muito utilizado, existe até uma aplicação uh, para Facebook só groups. grupos. Muito utilizado. Os grupos hoje em dia substituem, ou uh, uh, interceptam um pouco o terreno do, dos fóruns. Que eram, ainda são utilizados, sim, mas sim. eram mais no, mais no passado. Agora passou uma parte para os grupos que são mais práticos. Ainda existe. Os ainda, ainda, existe, existe. ainda existe, mas uh, as redes sociais vieram a ocupar uma parte desse espaço. Os grupos, precisamente. Hum, muito bem. E uma outra novidade. É tão importante, e o Facebook dá tanta importância porque vê que as pessoas utilizam, mais uma nova função que são as estatísticas, que saiu precisamente há alguns dias atrás. Então, o administrador do grupo consegue ver estatísticas, como estamos a ver aqui nesta imagem, vemos a adesão dos grupos, das pessoas no grupo, ao longo do tempo, conseguimos ver a interação, os comentários, conseguimos saber quem são os membros mais ativos, mais ativos. que publicam mais, até para, para, para os, enfim, para agradecer, cada um, podemos, uma marca pode eleger qual é o membro mais antigo do mês e, e retribuir com alguma coisa. Portanto, estas estatísticas, a informação muito detalhada, mais simples que as estatísticas de uma página, mas muito ricas para um grupo, para quem está a gerir esse grupo poder uh, ter ainda mais informação e poder uh, fazer um bom trabalho. Por isso, é uma boa prática utilizarmos grupos, uh, seja para uma marca, seja para fins pessoais, lazer, férias ou um gosto que tenha, mas aqui a reflexão que eu deixo é a marca ver se faz sentido utilizar esse grupo, seja para o suporte, para apoio ou para uma comunidade de fãs que tenha daquela marca. Muito bem. Muito obrigada, Vasco. Obrigado. Foi um prazer, um prazer receber-te. Vejo para a semana. Para a semana, sim. Com uma novidade, outra novidade. Uma novidade gigante. gigante. Gigante, Gigante, gigante. assim, de espaço. Também, Ei. também é grande, também é grande. Ah, sim, mas curiosa. é uma novidade incrível. Tem a ver com o um novo Facebook Spaces, que é um Facebook em realidade virtual. Ah, não conheço, lá está. Não conheço vai nada. Ser, vai ser fantástico. Ui, Arnaldo, vai ser top, é? Essa mesmo. Muito <risos> obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Vasco. Obrigado.